Quer é aprender a fazer cookies maravilhosos daqueles que ficam super crocantes por fora e macios por dentro, com bastante chocolate? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, meus lindos, bem-vindos ao Isso é Comida. Meu nome é Tayane Anjos e como vocês viram no vídeo de hoje, eu vou ensinar como fazer deliciosos cookies com gotas de chocolate. Essa receita é muito fácil. Para fazer ela, eu vou usar aqui minha batedeira. Sendo a batedeira planetária, eu vou usar esse instrumento que é a raquete, mas se sua batedeira não for planetária você consegue fazer essa receita na batedeira também, tá certo? Então vamos começar! A gente vai começar essa receita colocando aqui 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente na nossa batedeira e junto com essa manteiga a gente vai adicionar açúcar cristal, pode ser também o açúcar refinado e açúcar mascavo e vamos agora bater bem essa mistura Se você ver que sua manteiga está subindo para os laterais da batedeira, é só pegar uma espátula e ir arrumando ela aqui, colocando para baixo e bater mais um pouquinho. que a gente quer que essa manteiga fique bem esbranquiçada. Quando sua mistura chegar nesse ponto, você vê que a manteiga junto com o açúcar deu uma boa clareada. É hora de adicionar o ovo e o extrato de baunilha. Então aqui vamos... Meu ovo, eu ia dizer meus ovos, mas no caso é só um ovo e o extrato. E bate mais. Agora que essa mistura tá bem incorporada, eu vou tirar esse meu trequinho aqui só para facilitar. E a gente vai fazer o quê? A gente vai peneirar aqui nossos ingredientes secos, que são a farinha de trigo, uma pitadinha de sal, porque aqui eu tô usando manteiga sem sal, e o fermento em pó. E liga de novo a batedeira, dessa vez só para incorporar a farinha e os ingredientes secos para incorporada. A gente volta com a nossa espátula para dar aquela ajudadinha nas laterais da batedeira. E já adiciona o chocolate. E está pronta a nossa massa de cookie, você vê que ela fica assim. Eu gosto de dar essa misturadinha final com a mão, só para ter certeza que tá chocolate bem distribuído. E vocês percebem aqui que a minha massa ela tá um pouco mole. Por quê? Eu moro numa cidade quente, é verão, nordeste, Brasil, temperatura tá lá em cima. O que eu faço? Qual é o truque? Se você tá fazendo essa receita e sua, receita já, sua massa já tá boa, ela não tá tão molenga... Você já pode montar seus cookies agora, mas se você, como eu, mora numa cidade muito quente, a gente leva essa massa para geladeira por uns minutinhos, só até ela dar uma resfriada, a manteiga ganhar mais estrutura e é hora de montar nossos cookies. Agora que nossa massa deu uma refrigerada para ficar mais fácil de trabalhar, a gente vai só montar nossas bolinhas e levar para a Para isso é muito fácil, eu tenho aqui minha massa, uma colherzinha para porcionar e minha mão tá levemente umedecida, porque é para ela não grudar muito. Então é só Vou fazer uma bolinha. Dá uma achatada, colocar na bandeja e ir fazendo. A gente vai assar esse, esses cookies no nosso forno que já tá pré-aquecendo a 180 graus por mais ou menos 10 a 12 minutos. Ele assa super rápido. E deixa bastante espaço entre um cookie e outro porque eles espalham na assadeira. Agora é isso. Eu vou lavar minha mãozinha, levar pra assar e mostro pra vocês quando ficar pronto. É o resultado dos nossos cookies depois de pronto. Olha que beleza, gente. Eles ficam muito cheirosos, muito maravilhosos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vocês viram que ela é muito simples. E o truque eu passei pra vocês da hora de assar a massa. Agora é só a hora mais feliz. Que é o que? A hora que eu vou comer. Ah, não se esquece. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Porque ajuda muito a gente aqui. Então, não esquece, like, se inscreve. Ah, já aproveita que você já está aí trabalhando, compartilha esse vídeo com todo mundo que ama um cookie. Então, tchau!